Olá tá todo mundo sabendo da pandemia coronavírus e você acha que a máscara protege você então a máscara cirúrgica né, essas que você compra nas farmácias ela não protege 100% porque a fixação pelos elásticos na sua orelha ela permite lateralmente a entrada de ar ela não fica totalmente vedado então, é necessário é, que seja bem vedada para garantir uma certeza de proteção. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, a, a máscara ela só protege contra a, a contaminação das vias aéreas da boca e do nariz. Porém... É, também os olhos eles são ricamente vascularizados, são cheios de veias, né? Microveias e elas também podem acabar ele também pode acabar sendo contaminado. Então é bom sempre se prevenir, né? se você vê alguém espirrando, saia de perto ou então tossindo e sempre usar bastante álcool gel nas mãos. E não encostar essas mãos na boca, no nariz ou nos olhos. Tá certo? É isso aí.